É, pois é o neto ele é um comentarista gago ele gagueja na hora de dar de falar alguma coisa né e ele é mal agradecido porque o único time bom que ele jogou foi o palmeiras e fez um papel muito vergonhoso na, nas vezes que ele jogou pelo palmeiras né é, a gente sempre esperou mais dele do que ele podia dar as cobranças de falta dele era puro acaso né porque quando tinha um, um lance decisivo, ele chutava a bola para fora. Essa que é a verdade. O Neto não joga nada. Senão ele estaria na seleção brasileira tetracampeã. Ele nunca foi para a seleção. Então, não sei o que, que ele fala. É comentarista aí por casuísmo. Né? Mas ele só tem palpite errado. Eu não confio no que ele fala, não. É, Palmeiras é o melhor time e ganhou e ganhou no campo e ganhou nos pênaltis porque o Santos foi um time de sardinhas, foi fácil para nós ganhar só qualquer um sabia disso que o Palmeiras já ganhar a Copa do Brasil é menos o Neto porque ele não é muito inteligente né então é isso aí Palmeiras Avante